Como se dá essa relação entre margens através desse corpo, que você considera um corpo político? Uhum. Uh, eu acho que tá, é, é, é bom ser precedido por essa fala, porque tá, é, tá bem relacionado a isso, né? Porque pensar assim, a margem, é, é, tradicionalmente, remete imediatamente a, um, a uma dimensão geográfica e espacial, né? A margem e o centro como dois lugares... De uma, determinada, de uma determinada espacialidade, né? ou seja, como dois conceitos geopolíticos. Né? Mas a gente pensa no caso do, é, do Brasil, ou não, provavelmente não só do Brasil, mas como a gente começa a inserir esses elementos que são recorrentes em contextos ge geopoliticamente marginalizados, como a dimensão ra da racialização, né? que corpos são esses que estão habitando as margens definidas dentro de um determinado mapa, a gente começa a ver que essas margens têm também uma dimensão encarnada, incorporada, que não pode ser ignorada, né? ou seja, é, é, fundamenta, é fundamental para um, um certo dispositivo social que organiza margens e centro, levar em consideração que corpos e como esses corpos é, estão no mundo, e como é que eles são é, definidos, é, circunscritos né, nessa, nessa determinada geografia. Né? Então, eu acho que é muito interessante, porque quando a gente pensa nisso, e a gente começa a pensar numa margem que é uma margem encarnada, uma margem que é incorporada, a gente pensa necessariamente numa margem que se desloca, porque o corpo talvez, diferentemente da geografia, da, do território, talvez, diferentemente, se desloca, o corpo se move, o corpo ele perfura as fronteiras entre margem e centro e o corpo leva a margem para o centro, o corpo leva a margem para além da margem, para as outras margens. Então, também é importante pensar nas marginárias ou na, nas outras margens como forma de, de perceber como é que essas relações, elas ela se dão num determinado campo e elas proliferam, né? Uma rede de, de dispositivos e de espaços e de tipos de corpos que na verdade que na verdade não se reduzem a um a uma posição muito bem estabelecida entre imagens e centro, como cada um um polo um polo único, né? Então eu acho que é muito interessante pensar isso a partir dessa pensar pensar por exemplo como a como a, a, o sistema de arte do Brasil, ele é, não só o sistema de arte, mas o sistema brasileiro de modo geral, ele é profundamente racista. E aí tem uma série de exemplos disso, é aquela, aquela, aquele lance que se chamava a, a presença negra, que era, era muito simples, era tipo um rolêzinho em galeria, né? Grupos de pessoas negras se, se juntavam, iam numa galeria e só o fato de habitar aquele espaço já era suficientemente disruptivo. Não pensava fazer muita coisa, falar muita coisa, jogar um ovo em lugar nenhum. Só aquela presença disruptiva, justamente porque ela marca uma diferença que está sendo posta fora. E essa diferença, no momento que se infiltra, ela movimenta a margem. E ela, ela bagunça essa ontologia do que é marginal e do que é central. E ela permite pensar numa. numa em múltiplas margens, mas, ao mesmo tempo, e isso eu acho bastante importante, ela permite pensar em múltiplos centros, porque, qual é a importância do ponto de vista, né? Porque, se a gente também considera esse ponto de vista como essencialmente marginal, a gente desloca que, do nosso ponto de vista, quer dizer, que, para nós, o centro é outro lugar. Por exemplo, para a sua prática, eu imagino, o centro é o terreiro. Então é, tem uma dimensão policêntrica, uhum. que deve ser levada em consideração e que só não é levada em consideração, porque o discurso sobre margem, sobre centro, é um discurso baseado numa, numa certa episteme unificadora, ou seja, que vai dizer, a gente só pode pensar essas coisas como, então, centro é o capitalismo, é a cidade, é isso, é tudo aquilo, quando, na verdade, se a gente amplifi, é, multiplica os pontos de vista, os centros estão em muitos lugares e as margens estão em muitos lugares. Eu acho que talvez o conceito de imagem encarnada ajude a pensar, ajude a pensar isso, ajude a pensar nessas perfurações, nessas infiltrações, nessas multiplicações do pontos de vista.